E eu quero falar um pouquinho sobre a mulher que se rende. Falar sobre liberdade e sujeição pode parecer contraditório, mas a verdade é que Cristo nos chamou para sermos livres, mas nós não estamos livres das leis e dos princípios. E na verdade ela é um caminho de vida, né? A palavra de Deus, todos os seus preceitos, os seus princípios são vidas para nós. E a palavra nos promete uma vida abundante. E essa vida abundante em Cristo, ela só será alcançada mediante a obediência às Escrituras. Então, eu quero ler rapidamente um poema que eu escrevi no momento de inspiração, pensando nessa questão sobre a mulher, né? nós que somos chamadas e desafiadas a vários níveis de sujeição e eu quero compartilhar isso com você. É, mulher é obra-prima, produto da mão de um Deus perfeito, criativo, detalhista e bom. Mulher é a mistura de delicadeza e força, de lamento e som festivo. Mulher chora de rir... E chora de chorar, sabe lavar a alma em boas e gordas lágrimas. Mulher é sensível, mulher é inteligente, mulher é gente. A essência da grandeza é saber se render, saber diminuir. E mulheres de Deus são assim, entregues, trabalhadas, valorosas. Mulheres que se rendem. Eu acredito que... Para o mundo, às vezes, falar sobre sujeição, as mulheres não compreendem isso. Eu acredito e admiro muitas mulheres que têm essa postura de sujeição, de entender o lugar de autoridade, não só dentro das suas casas, mas no um ambiente de trabalho. Qualquer pessoa, na verdade, que entenda essa, essa, essa questão dos comandos, da hierarquia, eu acho admirável. São pessoas inteligentes emocionalmente, e com as mulheres não, são, não é diferente. Né? Então, o primeiro nível que eu quero abordar-se de sujeição, é onde nós todos somos chamados e precisamos passar nesse teste, que é sermos sujeitos a Deus. A palavra de Deus fala lá em Tiago 4, no versículo 7, Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então a palavra nos chama para esse lugar, nós precisamos estar em sujeição, né? se nós queremos colocar o inimigo para correr das nossas casas, da nossa vida, nós precisamos ter esse lugar de entrega, né? onde o nosso coração, que eu brinco às vezes chamando que o coração humano parece um coração cabeludo, né? que precisa ser depilado muitas vezes, trabalhado, e mulher entende essa linguagem, né? porque a palavra fala que a estultícia, ela está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela, Então, ou seja, desde criança nós temos a estultícia que é também a tolice, a loucura, a insensatez, já arraigado no nosso coração. E nós precisamos desse trabalho. A Bíblia mostra que a criança precisa da varinha, da correção. E Deus usa na nossa, durante toda a nossa vida, nas diferentes fases né, que nós passamos, circunstâncias para nos, nos trabalhar, para nos aperfeiçoar, para nos melhorar. Então nós precisamos realmente permitir que o nosso coração seja fortalecido e se desenvolva nessa questão de entrega. O ser humano ele é muito egocêntrico e uma das, a primeira fase de um bebê é chamada né, da fase egocêntrica, porque uma das primeiras palavrinhas que o bebê aprende é o eu, o meu. Na medida que nós crescemos e nos desenvolvemos, nós precisamos abandonar esse lugar né, e entendermos essa rendição, essa entrega. O segundo aspecto que nós vamos abordar nesse momento é a sujeição aos pais. A palavra fala lá em Efésios 6, versículo 1, Filhos, obedeceis aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Colossenses 3,20 20 diz, Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, porque fazê-lo é grato ao Senhor. Em outra versão, é agradável ao Senhor. Né? E obedecer em tudo significa tudo mesmo né então nós somos desafiados a sermos treinados a termos esse coração né porque eu, eu entendo que a sujeição é muito uma questão de decisão você precisa entender e se colocar nesse lugar aonde você abre mão né? então nós somos treinados quando nós vamos aos nossos pais enquanto criança e a gente vai quero sorvete mas tem a hora do não hoje não ou agora não são treinos né, que nós precisamos nos permitir passar e aprender então, a esse lugar de que nem sempre vai ser tudo como nós queremos nem na hora que nós queremos eu me lembro que um dia nós estávamos andando de carro, nossa família e a minha filha desde pequenininha, ela sempre foi muito romântica ela sempre gostou muito das coisas de casamento e eu lembro que com seus 4 cinco 5 aninhos ela já sabia descrever toda, toda a vestimenta de uma noiva véu, grinalda, ela sabia falar dos detalhes do buquê, do vestido e várias vezes ela queria falar com a família toda sobre o dia do casamento dela. E nós tínhamos momentos muito legais, onde mesmo sendo tão pequenininha, ela falava sobre isso. E eu lembro que um dia ela falou para o pai dela. Pai, por que, que o pai entra com a noiva na igreja na hora do casamento? E o meu esposo, ele deu uma explicação baseada num texto que eu quero compartilhar com você agora. E foi muito interessante para a gente ouvir, porque eu nunca tinha antes né, ouvido esse aspecto. que então, Está é lá em números 30, de 3 a 8, que diz assim. Quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor, ou se obrigar a uma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela se obrigou calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos, terá de observar toda a abstinência que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar, ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com a que si mesma se obrigou, e seu marido ouvindo-se calar-se para com ela, no dia em que ouvir serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia em que o ouvir, e anular o voto que estava sobre ela, como também o um dito refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. Então o que nós vemos nesse texto é uma transição de autoridade. Né? A mulher que é solteira, a Bíblia fala quando a mulher estava lá na presença de Deus, apaixonada, ela fazia um dito e refletido. Ela sabe aquelas doideiras que passam às vezes na nossa cabeça? Eu amo tanto a Deus que eu vou cortar todo o meu cabelo. Eu amo tanto a Deus que eu vou andar um mês descalça. Eu ando tanto, eu já vi tantos votos de pessoas assim apaixonadas por Deus, sabe, dispostas a fazer sacrifícios realmente de amor. A palavra fala que, assim, que quando né, a, a menina solteira chegava então para o pai e falava, se o pai falasse, ok, vai em frente, corte seu cabelo, faça o seu voto, cumpra aquilo que você falou, ela tinha que fazer. Mas se ela chegasse e falasse, pai, eu propus né, hoje no meu tempo com Deus, eu estava orando e eu decidi que eu vou cortar os meus cabelos, o pai falasse, não mesmo, você não vai mexer nesse cabelo. Então, a filha era desobrigada diante de Deus. E eu creio que, por ela entender a autoridade, entender esse lugar, Deus recebia, eu creio mesmo, assim que aquele desejo do coração de amor era recebido por Deus, mas o ato era freado, porque a autoridade, que era sobre a vida dela enquanto solteira, o pai, estava dizendo que não estava de acordo. Então, quando ela casasse, o que a Bíblia fala é que esse lugar de autoridade foi, era transferido né, para agora a figura do marido, que é o cabeça do lar, e da mesma forma, quando ela tivesse qualquer impulso, então ela ia compartilhar com seu esposo, que é a autoridade da casa, e se ele falasse, querida, vá em frente, né? faça isso mesmo que você se propôs, então ela teria que, mesmo que fosse um dito irrefletido dos seus lábios, cumprir com isso. Mas se ela tivesse a negação ali do marido, né? se ele falasse, querida, não mesmo, então ela estava desobrigada diante de Deus. E meu marido explicou isso para a nossa filha, o pai leva, porque o pai é autoridade, e entrega para a nova autoridade né, que Deus estabeleceu. E eu lembro que ela ficou, uau, que legal, que lindo, né? e, e realmente isso é muito lindo, porque tudo que Deus estabeleceu é bom, né? todo o problema e toda a dificuldade que nós temos de lidar com os princípios, ela, essas dificuldades estão em nós, nos né, nossos déficits de, de aprendizado, de estrutura, porque muitas vezes nós viemos de modelos né, que não nos ajudaram a compreender a beleza realmente daquilo que Deus estabeleceu. Eu, por exemplo, venho de uma família onde minha mãe tinha cinco irmãs, então são seis filhas, mais a minha avó brincava que era a casa das sete mulheres. Né, meu avô faleceu muito cedo e por necessidade elas se tornaram muito fortes e unidas, além da questão do sangue explosivo, uma mistura de sangue italiano com russo. Né, então eram mulheres realmente bem fortes, muito decididas, e eu tive um exemplo, sabe, de, de, eu convivi muito com a família da minha mãe, então quando eu me converti aos 15 anos, eu tive muita dificuldade de entender essa questão da submissão, eu falava, por que Deus fez isso com a gente? Então Deus prefere os homens? Por que que nós que precisamos ser submissas ou sujeitas? Eu me lembro a primeira vez que numa conferência de mulheres, eu escutei sobre esse assunto e eu era bem novinha realmente, eu tinha, acho que meus 15 ou 16 anos, e eu tava achando tudo lindo, sabe aquele primeiro amor que todos os princípios da palavra que eu aprendia na escola dominical, quer sobre finanças, quer sobre qualquer outro assunto, eu achava uau, que maravilhoso saber que a Bíblia se importa com todas as áreas da nossa vida. E eu muitas vezes ia para casa tão surpresa quando eu via sabe, alguns versículos que eram ensino sobre saúde, saúde da alma, saúde realmente para o nosso corpo. Eu ficava uau, a Bíblia é demais. Mas esse dia eu não gostei tanto assim de ouvir eu falei, mas por quê? E eu falei, Deus, que o senhor, por que o Senhor fez desse jeito? As mulheres valem menos, por que, que nós que temos nos submeter? E aí o Espírito Santo é tão doce, tão maravilhoso, eu me lembro que eu estava sentada numa mesa nessa nesse evento e eu, na mesma hora, ele, ele me tocou assim, porque eu percebi o que eu estava fazendo e eu falei, Deus, me perdoa. Eu sei que tudo que o Senhor pensou, fez e é maravilhoso e é correto. E a dificuldade quando nós travamos sobre algum desses assuntos está na gente, por causa da nossa história. E eu falei, então, me ajuda a entender, me ajuda a compreender, sabe, que todas essas dificuldades que eu tenho, essa, essa dificuldade, as minhas lentes, assim, a minha experiência de olhar e, e né, que, o que me fazia entender que parecia que a mulher era mais fraca. Eu falei, então, por favor, ministro, meu coração, me ensina sobre isso. Eu não quero ficar nesse lugar de achar que parece que aconteceu um equívoco aqui. E essa foi a minha oração. Então, com essa, né, com essa questão, nós vamos entrar agora na sujeição ao esposo. Nós vimos a transição ali em números, né, de que quando então a mulher é casa, ela sai desse lugar debaixo da autoridade do seu pai e passa a estar nesse lugar de, né, de, de obediência e de autoridade do marido. A dificuldade de muitas meninas é porque elas não tiveram uma boa também um bom relacionamento com o pai, com essa figura, né? E elas já entram, às vezes, com muitas feridas e, e dificuldade dessa figura masculina mesmo ali. Mas a questão é que a Bíblia ela não tem uma condicional, sabe? Sujeitai-vos a vosso marido caso você tenha tido uma boa experiência, ou caso você entenda bem esse assunto, ou caso... Senão você está ali livre. Não, é um, um, um mandamento, uma ordenança, e nós precisamos trabalhar o nosso coração. Como eu falei, muitas vezes é necessário uma depilação ali, que dói arrancar coisas erradas para que a gente possa entrar nesse lugar de obediência. E nós somos mulheres livres, Cristo nos chamou para essa liberdade, então que nós possamos ter realmente tudo o que é necessário ser arrancado de nós, para que nós possamos viver a abundância que é fruto dessa obediência, que nós possamos alcançar esse lugar em nome de Jesus. Então lá em Efésios, desculpe, Efésios 5, de 22 a 24, a Bíblia diz assim, As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo esse mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E eu me lembro um dia que eu estava conversando com uma pastora, e ela estava compartilhando uma experiência bem recente que ela tinha passado, e eu achei divertido, mas ao mesmo tempo bem difícil. Assim, Eu, eu achei divertido porque foi engraçado ouvi-la, mas era muito sério. Ela, ela falou que um dia ela estava na igreja... E ela estava orando e ela falou assim, ai Deus, obrigado, porque o Senhor tem me abençoado e eu tenho sido uma mulher, assim, que eu tenho conseguido, sabe, cuidar bem da minha casa, do meu esposo. E ela falou que realmente ela estava ali olhando, ouvindo tantos tristemunhos, porque tem testemunho e tem tristemunho, né? Então ela estava ouvindo tantas mulheres com dificuldade nessa área de se submeter e ela tava, viu assim, várias histórias bem, sabe, chocantes. Ela falou, nossa, eu graças a Deus eu não sou assim eu consigo sim, sabe, sabe, ser uma boa esposa, e ela falando para Deus, obrigado Senhor, porque eu sou essa esposa bonitinha, essa esposa sujeita ao marido, e o Espírito Santo a constrangeu fazendo uma proposta, falou, olha, se você realmente se vê dessa forma, eu queria que você fizesse um jejum de submissão, e ela, ela falou dessa forma, eu estou contando como eu ouvi, talvez você ache estranho esse nome, mas foi o que ela me falou, e ela falou para o Espírito Santo, como assim? Ele falou, olha, todas as coisas que teu marido te pedir nos próximos, nos próximos 15 dias, quero que você faça prontamente, rapidamente, alegremente. E ela falou, ah, ok, porque afinal de contas era, era uma belezinha de esposa e ela estava ali reconhecendo toda essa questão bonitinha do coração dela. E ela falou, ok, Espírito Santo, estou dentro. E ela, eu estava conversando com ela, fazia 10 dias mais ou menos que ela estava nesse, nesse propósito. E ela tava assim, reconhecendo que ela era uma fraude. Eu dei tanta atenção, porque ela falou, eu sou uma fraude. Eu achei que eu era maravilhosa, mas desde o primeiro dia que eu comecei esse propósito, ela falou, nossa, eu percebi a minha... Eu percebia minha resistência, a minha dificuldade de servir, sabe? De fazer algo em amor, de ser pronta, ou de fazer com uma boa cara. E eu reconheço que muitas vezes é difícil, né? Várias vezes meu marido brinca comigo e fala, Kelly, olha só a sua carinha. E eu já falei pra ele, mas a minha carinha tá tudo bem, porque na minha cabeça... Sabe, às vezes, quando eu me sinto contrariada em alguma coisa, eu acho que eu estou controlando meus músculos. Mas sabe, os anos de convivência, a gente começa a pegar, sabe, um movimento de sobrancelha, alguma coisa a gente já sabe ler. E na verdade eu já tive meu mente e falando assim: não, meu amor, imagina, impressão sua, mas na verdade era um reflexo do meu coração. E como eu falei, muitas vezes precisamos né, reconhecer e permitir esse tratamentozinho. porque a submissão a Deus, aos pais, ao esposo é uma questão de coração. É uma questão de nós né, realmente entendermos isso e cedermos. E eu acho que é muito interessante quando nós vamos estudar os originais da palavra. né? E nós temos alguns recursos hoje. Eu uso uma bíblia que tem um aplicativo que você pode estar né, tá clicando nas palavras e vendo o significado dessas palavras no original. E eu achei muito interessante porque já ouvi alguns ensinos um pouquinho distorcidos né, sobre essa questão da sujeição, falando que quando a, o marido não é exatamente a autoridade da casa, que essa palavra cabeça tinha um outro significado. E gente, cabeça é cabeça, cabeça é governo, assim como Cristo é o governo, né, a cabeça da, da igreja, assim também o marido da casa. E muitas vezes a gente quer tentar mudar algumas coisas para tentar facilitar, mas a gente não tem para onde ir. É a mesma palavra usada na questão de, de autoridade para os dois aspectos. E a sujeição é sujeição mesmo. Eu já vi também algumas pessoas tentando aliviar essa questão de ah, ser, ser de submissas, mas esse submissa é um submissa diferente. Não, submissa é submissa mesmo. E essa palavra submissão significa lá no original, quando nós lemos lá, em Efésios, sendo submissas né, aos seus maridos, a palavra significa organizar sob, sujeitar, obedecer, submeter-se ao controle, render-se à administração ou ao conselho, mas a definição que eu mais gosto é essa: atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade e levar uma carga. Então é uma atitude voluntária, sabe? É você que decide. Porque não tem como alguém entrar nesse lugar à força, sabe? Não tem, e por isso tantos casamentos hoje têm tanta dificuldade, né? Nem sempre é só a culpa da mulher que não cede, às vezes são outras várias falhas, mas nós sabemos que existe uma mensagem hoje muito forte que vai contra as escrituras, né? Que nos chamam como mulher para um lugar diferente. É, e, e nós precisamos entender, tudo que Deus fez é bom, tudo que Deus estabeleceu é perfeito. Né? E nós precisamos nos amoldar às Escrituras, e não é ela que tem que se amoldar a nós. Né? Os tempos vão passando, a modernidade vai chegando, mas a Bíblia ela é imutável. E se aqueles que ousam obedecer, aqueles que ousam ficar nesse lugar... É, vão realmente ser abençoados, então que nós possamos ter essa atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade e levar uma carga, sim, a vida não é só, sabe, tudo fácil, a vida não é só, sabe, alegria, leveza, vários níveis de compromisso que vão nos trazer muita alegria, assim, em alguns momentos, tem seus momentos de dificuldade, assim como a maioria das mulheres tem um coração muito maternal e tem uma realização tão grande na maternidade, mas a gente sabe que a maternidade tem muitos momentos de dificuldade, são muitas noites acordadas, são, é muita doação. E nós que queremos viver um casamento abençoado, nós também precisamos entender que há esse lugar de doação, há esse lugar de abnegação essa cooperação, né? não é só mais viver sozinho. Então, aquele que casa precisa ter realmente esse entendimento. Né? E nós, a palavra de Deus fala sobre a mulher, que a mulher sabe, ela edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Então, que o Senhor possa nos dar graça, sabedoria. Uma outra experiência que eu gosto de compartilhar, porque há uma grandeza, algo muito especial... Em vivemos com Cristo e como família, como igreja, porque essas trocas né, nos abençoam. Eu amo ouvir as experiências né, dos irmãos em Cristo, assim, como nos traz tanta orientação e encorajamento. E eu me lembro de uma irmã da nossa igreja que compartilhou um dia que ela teve uma experiência assim, ela estava tendo vários problemas com o esposo. E, e ela estava assim, muito. Ela é uma mulher muito estudiosa da palavra de Deus. Desde os primeiros anos de conversão dela, ela sempre foi aquela mulher apaixonada, aquela mulher que se dedicou ao estudo das escrituras, porque algumas pessoas se dedicam mais que outras, e ela é uma dessas bem faminha, então ela sabe, sabe muitos textos de cor, sabe muito bem explicar a palavra, e ela disse que dentro da casa dela ela começou a virar tipo uma general, assim tipo, começou a cobrar o marido, sabe, as coisas não estão bem, porque você não está obedecendo essa parte da palavra, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo, e ela começou a cobrar e trazer um ambiente muito pesado para dentro da sua casa, de bastante cobrança, e ela estava assim, achando que ela estava sendo uma ajudadora por mencionar a palavra, por chamar para um lugar de postura que ela entendia. E onde um ela estava tentando conversar com o marido. E ele falou: não está certo, sabe, a forma como você está fazendo. E eu lembro que ela, ela compartilhou que estava num nível de crise bem difícil. Apesar dos dois amarem a Deus, os dois que queriam obedecer, eles estavam, sabe, se atacando, até usando até alguns argumentos bíblicos assim. Mas ela estava tão indignada, ela foi para o tempo com Deus. E ela falou assim, Deus, ela foi querer realmente saber, mas da mesma forma como ela estava cobrando, ela falou assim, Deus, o Senhor fala que que a mulher, que, que existem os maridos que precisam amar, que ama o marido ama sua esposa como Cristo é uma igreja, cadê esses maridos? Cadê esses homens? E ela ali na indignação dela, rasgando o coração, e ela disse que ela teve uma resposta, porque às vezes a gente fala com Deus achando que a gente só vai desabafar, né? Mas ele ouve as nossas orações e muitas vezes nós vamos ouvir as respostas vindas de formas diferentes. Né? Mas eu sei, tenho certeza que você que está caminhando com Jesus, você que está começando a caminhar, saiba que você vai ter muitas experiências assim, mas você que já por anos anda com Jesus, você sabe que o Senhor arruma meios muitas vezes de nos responder, de trazer a palavra que é necessária ao nosso coração. E ela disse que naquela hora ela ouviu também o Senhor falando com ela. Ela falou, esses homens existem e eles estão casados com as mulheres virtuosas. E ela falou que veio um peso no coração dela de arrependimento tão grande, porque ela reconheceu que ela não estava sendo essa mulher. Né? Aquela mulher que estava só estendendo os dedos e cobrando e sendo tão dura, ela realmente não estava nesse lugar de uma mulher que estava trazendo naquele momento edificação ou, né? ou, ou, cooperando, ou cooperando ali com o processo de, de melhora da sua casa. Eu sei que quando uma mulher... Ela está bem, ela é uma mulher sábia, que tem essa inteligência emocional. Ela traz uma leveza para todo o andamento da sua casa. Agora, quando uma mulher, ela dá de ser negativa, dá de ser briguenta e se opor, ela traz um peso, né? E nós precisamos entender que a questão de nos submetermos não nos faz menos. O nosso valor não é menor diante de Deus, como eu questionei no primeiro momento em que eu me deparei com esse princípio, eu questionei isso diante de Deus, os homens valem mais para o Senhor? A resposta para nós está em Gálatas, no capítulo 3, 28, que diz, Dessate, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, o nosso valor, ele não é, é, é igual diante de Deus, né? não tem diferença para ele, todos somos um, o mesmo sangue que resgata o homem, é o sangue que nos resgata, que nos dá vida. Então isso não está sendo questionado, né? o nosso valor diante de Deus é o mesmo, o mesmo sangue nos comprou. E eu vejo muitos questionamentos, mas que nós possamos entender que isso é uma questão de organização, é a forma como Deus escolheu e Ele sabe tudo, Ele é muito mais esperto do que a gente. Então Ele organizou as nossas casas assim, que nós possamos nos ajustar, que nós possamos entrar nesse lugar, eu creio que você vai ser muito abençoada como mulher. Você vai se sentir feliz entendendo que você né, está realmente nesse lugar de obediência. Eu sei que quando a gente chegar diante de Deus, todos nós estaremos um dia nesse lugar do julgamento. Né? Nós não vamos poder falar, olha Senhor, eu não obedeci algumas coisas que o Senhor pediu, porque ninguém cooperou, sabe? Eu não pude ser submissa porque meu marido nunca ajudou, meu marido não era crente. E eu não sei qual é a sua história, se você casou... Né, e se converteu depois de ser casada, ou de repente vocês dois eram crentes, às vezes uma das partes se desvia, eu não sei como está sendo o seu, né, o seu tempo de serviço a Deus. O que eu sei é que nós não vamos poder dar desculpas. Né? Nós precisamos realmente é, imaginar que nesse momento, todo cada um, cada ser humano, vai ter que chamar para si né, a sua resposta de amor e obediência, aquilo que viveu realmente. Então... Isso é um, algo que me desafia muito. Eu quero muito chegar diante dele, sabendo que eu fiz o meu melhor, que eu fui uma filha obediente. E eu quero desfrutar realmente daquilo, de todas as honras que vai ser dada aos filhos que decidiram obedecer. Então, eu quero te encorajar a viver nesse lugar. Um outro, uma, um outro texto que eu coloquei aqui, de 1 Pedro, diz assim, Mulheres, seja de vós, igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. E eu sei que muitas mulheres, elas tentam ganhar os seus maridos ali de várias formas, e eu sei que é muito difícil viver numa casa dividida na questão da fé, mas eu tenho ouvido algumas mulheres, a nossa campeã de tempo de oração, aquela é teve lá os seus quase 30 anos orando pela conversão do seu marido, e eu me lembro o dia que ela estava falando como que foi esses primeiros anos, e ela tentou de várias formas também trazer a, a pregação, o convencimento através de manobras humanas, assim. e ela falou que quando ela entendeu essa verdade de primeira Pedro, que ela poderia ganhar o marido por um comportamento cheio de temor, ela falou que foi quando os resultados começaram a aparecer, e aos poucos o marido dela foi se rendendo, um homem inteligente, um homem incrível, mas que tinha tantos argumentos, os argumentos foram caindo, porque... Cada atitude de, de temor a Deus e de obediência a Deus trazia constrangimento para aquele homem tão intelectual, aquele homem tão esperto que acabou reconhecendo que realmente Cristo é o Senhor da vida dele, graças a Deus. Né? Mas se você também está nesse momento, faça a sua parte. Né? Obedeça aquilo que lhe é pedido. Se você é uma solteira, né? use esse tempo que você está debaixo aí do telhado dos seus pais para treinar o seu coração, porque um dia né, você vai estar transicionando de autoridade, se você crê, você quer casar, você né, só espera por isso, o dia do seu casamento vai ser essa transição, então que você esteja pronta para se sujeitar a essa nova autoridade que vai entrar né, na sua vida. Então, é, para nós fecharmos então, esse momento de meditação, eu quero dizer que nós precisamos permitir que o nosso coração seja trabalhado. Eu sei, eu também estou nesse lugar, né, de ter que me sujeitar a vários níveis, hoje, ao Senhor, a meu esposo. E é, eu sei que o Senhor tem tudo que nós precisamos, né, como uma fonte inesgotável que Ele é, para nos ajudar em todos os desafios, inclusive nesse, né, de sermos uma mulher segundo o coração dEle, dentro das nossas casas, amando os nossos maridos, cuidando bem dos nossos filhos, e eu quero orar com você. Talvez você reconheça nesse momento que você infringiu esses níveis aí de autoridade. Talvez você não foi sujeita a Deus durante uma boa parte da tua vida. E eu sei que se você hoje está vivendo com Jesus, você já entendeu isso, você já se arrependeu. Mas se hoje o Espírito Santo te mostra que recentemente você não tem estado nesse lugar de sujeição também à palavra, você tem resistido de alguma forma nós temos tempo para nos arrepender. Se você reconhece, você é solteira, e você reconhece que você não tem se sujeitado ao seu pai, aos seus pais, então também tem um lugar de arrependimento. E mesmo se você já casou, e se você tem ainda os pais vivos, e você pode, sabe, fazer esse conceito é algo muito lindo, então você pode buscá-los e pedir perdão pelas vezes que você não foi uma filha sujeita ou obediente, isso é algo muito especial. Todas as oportunidades que nós temos de conceito, né, e são muito especiais também para com seu esposo se você reconhece que você tem tido uma atitude de dureza onde seu coração não está nesse lugar de cooperar você não tem cedido você não tem sido uma auxiliadora como a palavra nos chama para ser então que você possa também fazer esse conserto com seu esposo e que nós possamos também é, juntas agora eu quero fazer uma oração e que nós possamos nos consertar com Deus primeiramente porque todas as vezes que nós desobedecemos o que a palavra nos fala nós estamos pecando contra ele então, eu creio que essa palavra é para te trazer para um lugar realmente de vida abundante em todas as áreas. E se, de alguma forma, isso tem passado um pouquinho despercebido aí, o Espírito Santo está te, te trazendo essa oportunidade né, de você olhar nessa questão como tem sido o seu coração. O seu coração tem sido um coração que cede, obediente ou está endurecido aí e tendo algumas dificuldades. Eu creio que o Senhor vai te ajudar a ter uma vida muito linda nesse aspecto. E se você não tinha uma história de sujeição, eu creio que você vai poder ensinar aos seus filhos, aos seus netos, às suas netas, sobre isso que é um princípio, através de uma atitude que, vai, que pode ser restaurada com a ajuda do Espírito Santo. Então vamos orar juntas? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. E o Senhor fala que nós precisamos nos sujeitar a Ti. Todas as vezes que nós nos endurecemos e nós rejeitamos esse lugar, Senhor, nós te pedimos perdão. Também... Devemos nos sujeitar aos nossos pais e nós devemos honrá-los na nossa vida. Isso é um princípio também de vida para nós. E nós pedimos perdão por todas as vezes que falhamos nisso. E eu peço, Deus, que se há mulheres que precisam fazer esse nível de conceito com seus pais, que o teu Espírito possa guiá-las nisso, Deus. Mesmo que hoje estejam casadas, se elas reconhecem que poderiam ter feito melhor, que elas possam voltar e restaurar esse relacionamento nesse sentido de pedir perdão e de honrar os seus pais. E nós agora oramos pelas casadas, Senhor, eu, eu sei e reconheço que nem sempre é fácil estar nesse lugar, mas eu creio que é uma questão de coração, que o Senhor nos dê esse coração capaz de ceder, capaz de abrir mão, capaz de ser realmente é, sensível a tua voz e aquilo que o Senhor nos pede, que nós possamos amar os nossos maridos, nos sujeitar a eles, cooperar, ter essa atitude de ceder voluntariamente. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude nisso, nos dê graça, que nós possamos crescer e nos render. Senhor, eu reconheço que não é fácil, mas é uma grandeza a gente saber diminuir na tua presença e nesse lugar da estrutura onde nós entendemos que o Senhor colocou os nossos maridos como lugar de autoridade, Senhor. Nós te amamos, nós amamos a tua palavra e que o Senhor nos transforme de uma forma que nós possamos viver como a sua palavra nos chama para viver, obedecendo todos os princípios que nela está escrito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres. Um grande abraço, uma honra estar esse tempinho com vocês, né, que vocês possam realmente viver a bênção, da obediência em todas as áreas da sua vida. Deus abençoe.